Bem pessoal, estamos aqui com o jogo pausado E como vocês podem ver, do nosso último episódio para agora tem algumas diferenças aqui é, Aconteceu um, meio que um desastre Eu comecei a gravar o quinto episódio e minha esposa pediu ajuda aqui com meu filho Eu saí para ajudar, retornei empolgado, continuei a gravação, só que sem apertar o botão para gravar então eu vou fazer uma retificação aqui no início desse vídeo. O que é que a gente fez aqui? É, como a gente falou no vídeo anterior, o setor industrial a gente teve que praticamente destruir. É, eu fiz naquela hora já meio contra a minha vontade, mas estava o trânsito muito ruim, estava muito brava o setor. Então eu fiz essa, esse setor aqui, subdividi ele, aqui vai ficar a faculdade comunitária nessa parte aqui. É, as indústrias Depois vai poder crescer Para um, uma densidade maior Então esse espaço em branco aqui vai meio que sumir um pouco Dei uma esticadinha para essa área aqui Que estava vaga A gente tem toda essa área aqui ainda livre é, Aqui teve esses penetrinhas aqui Que depois eu vejo o que eu vou fazer nesse canto é, Contemplamos aqui A gente tinha acho que só o centro de reciclagem é, e Botei isso aqui Fez o circuito acho Não lembro se eu já tinha feito isso aqui no no outro vídeo, aqui foi a, a cena mais épica, que infelizmente vocês não vão poder ver Eu coloquei uma estrada aqui no meio desse, desse condomínio aqui E botei a igreja que o pessoal estava pedindo aqui nessa missão Já está marcado aqui, estalho é casa de oração, só que ficou muito feio E eu acabei destruindo a igreja Não sei se vocês sabem, mas não é recomendado se fazer isso, colocar uma igreja e destruir e assim que eu fei, acabei de demolir a igreja, apareceu um tufão Que veio em direção ao quê? O meu centro de reciclagem e minha bomba de água Então o desespero foi completo né? E daí aconteceu o fato mais épico O tufão passou na estrada Entre o centro de reciclagem e a bomba de água e não destruiu nada cara. Ou seja, a minha fé segurou aí o, <risos> o tufão para não me dar um estrago muito grande aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui eu queria conseguir, a eh, gente já colocou aqui agora o, a parte de educação, que também tá, a gente estava esperando os 30 mil de população. Ó, já colocamos aqui o a parte de educação aqui. Nossa prefeitura agora está imponente pra caralho. E agora nós vamos colocar o, a escola de ensino médio, escolher um lugar para poder habilitar a reciclagem. Né? É, segundo eu vi as dicas do pessoal, só vai começar a... Ah, se bem que já teve alguma coisa aqui, ó. mesmo sem isso, então não procede a informação. Já tenho aqui, você nem tinha visto isso, ó. 600 de plástico, deve estar um nível bem baixo, mas o pessoal dizia que com a escola de classe média, a tendência da, dessa parte de, de recicláveis era aumentar. Nosso problema é, onde colocar? Eu não posso colocar na avenida, aqui seria um local, porque a escola, ela... Ela tem giná, a escola, o ginásio e as salas, eu não. As salas eu acho que daria problema aqui. Não sei se isso aqui vai ser um lugar bom ou não. Mas pra cá já é mais uma coisa industrial. Aqui a gente já tá com. não tem uma área tão grande de, de casa né? Não sei se esse cantinho aqui.. Uma escola aqui, que aqui não vai valorizar nada Esse terreno, né? E aqui, esse setor É pra ser valorizado Eu acho que eu vou jogar aqui mesmo, pessoal ó, Nesse cantinho aqui, assim Virado Vamos dar o um play aqui, né? Primeiro Pra provar meu bagulho aqui 500 alunos por dia Em uma cidade Achei que é isso, cara? Eu tenho 500 alunos que é isso? Acho que é porque eu coloquei agora É, site 761 alunos Deixa eu passar o dia aqui, então, pessoal Aumentar a velocidade. Aqui tá a nossa estação de trem aqui? Ah, vazia essa porra. Até que é de noite, né? Mal consigo sentar, não tem ninguém aqui, rapaz. Se respeite. O que é que estão reclamando aqui? Oh, Jesus. Não há compradores. Estão caindo gente é de todo jeito agora. Manda a gente, pelo amor de Deus. É que a gente pode fazer, pessoal. Puxar essa. aproveitar esse cantinho aqui, ó. Eu vou puxar a densidade. Isso aqui é uma subida, né, velho? Que porcaria, né? Vamos lá. Vamos jogar aqui. Não, pra cá eu não quero fazer ninguém morar aqui Isso aqui Vamos colocar aqui Ah, já tá com o parquinho aqui, ó Ah, acabou de liberar, ó pessoal Vamos girar aqui Não, você vai ficar aqui Tá bom então já temos a nossa escolinha de. Aqui não tem ponto de ônibus. E nem aqui na pontinha. Pô, mas tem um aqui, né, cara? Tem outro aqui, não? triste não, vou falar de ser egoísta ó, Vou pegar o pessoal ali das casinhas é, Dr. Vu, balsa, mega não quero, escola, me interessa Depois, a gente vê, pode ser que a gente chegue, esse canto aqui, tem esse canto livre aqui, ó, pode ser interessante não era ideia tão ruim não tem um canto livre aqui ainda que esgoto mas se eu poluir aqui vai dar merda podia colocar é, na verdade tenho que resolver esse problema aqui agora caraca que esse cara é chato fazer essa junção aqui Paran, paran, paran, quatro. Hum, agudo demais, tá doida? Vamos hum, dar o, o grau aqui da. A gente pode ter processador, pode ter muita coisa aqui. Porto comercial, blá blá blá. Bora pra escola, rebate. É, o que é que você quer, reba? Porra, não já falei que depois... Ó, vou botar, pegar essa missão aqui pra esse cara não ficar enchendo o saco. Deixa aí. Mega Co, também não pretendo utilizar. É... Energia é lá que a gente tem que mexer mesmo. Não vai ter jeito, não. O que, que a gente pode fazer aqui, cara? Então, tem que dar um pause. E vamos explodir tudo. É o problema é que esse cruzamento em si aqui vai ficar feio e tem uma porra de uma montanha aqui, velho. Então, aqui. Será que a gente botou uma curvinha aqui? Babuff! Não ficou tão feio. Aí a gente vai tentar aqui. Cadê energia? Carvãozinho. Já que não vem até aqui, vou tentar puxar pra cá. Ganhar mais esse pedaço aqui. O vento está jogando para onde? Pelo amor de Deus! Show de bola! Sucesso magnífico! Já vamos jogar aqui. Comprar cavalo. Não vou vender para ninguém, nem para as outras cidades. Jogar um aqui. Ah, então já resolveu. E agora. A gente tem esse outro problema aqui, ó Já vamos queimar um incinerador aqui E os caminhãozinhos vão ficar aqui na frente Um, dois Três Que bonitinho é. Aí agora a gente dá um play E vamos ver a galera ficar feliz aqui agora ó. Bom ah, na hora de colocar logo todo mundo fica triste. Quando eu apago ele, quando eu detono. Ninguém fala nada. Obrigado, rebanho ingrato. Tiramos isso aqui. Calma, calma que a gente vai chegar lá. Ah, esse canto aqui é da Balsa, eu falando que é. Acho que dá até pra gente colocar isso aí, hein? A gente não tem busão, mas tem balsa. Embarcações. Ah, legal. Ah, tá de boa. Estradinha aqui. Curva, não? Né? Curva não quero. Que porra é essa, rapaz? Que porcaria. Aí ficou mais ou menos certo. Cruzamento deve ser pra estacionar, né? Aqui ficou feio pra cacete, ficou. Não sei porque tem uma entrada de coisa aqui, né? menos feio Sai aqui uh, estacionamento de passageiros depois a gente tem que colocar aqui, o cara ficou deu uma dica, eu nem entendi muito bem, mas o espaço aqui já ficou eu temos nossa balsa deu uma, uma porrada grande no nosso orçamento aqui, ó Próximo a gente vai ter que colocar de finança, não tem jeito, senão o pessoal começa a reclamar aqui do, dos impostos. É, não há compradores suficiente. Sobe prédio, meu povo, pelo amor de Deus, meu povo. Pelo amor de Deus, meu povo. Queria colocar. Se pegasse assim colada, né? Pegar não. Pega nada Opa! Minha mansão, rapaz Acho que minha mansão pode ficar na, aqui na, na bagulheira aqui, né É o foda que aqui eu vou ter que trocar essa estrada, então pera aí Primeiro deixa eu dar um pause Ah não, só vou subir, só vou evoluir, não vou destruir mais não as minhas mãos acho que não interfere em nada tá aqui não, eu quero valorizar essa área perdi um espacinho aqui, só que eu nunca pego tudo mesmo memória residencial pocano não sei, ah, deixa eu ver se tem, deixa eu ver a densidade das ruas aqui, pode ser isso. Ah, com certeza, isso aqui tá atrapalhando. Temos alguns probleminhas de trânsito Melhorando as ruas aqui pra ver se... É, não coloquei nem ônibus ainda, pessoal Vale ressaltar isso, viu? Então, todo mundo aí De carro, um pouquinho de trem Que é pra sair da cidade, né? Não vai nem de um ponto a outro Aqui acho que já foi tudo que já foi, que já foi. Isso aí é a primeira. Primeiro aprimoramento aqui pra casa do prefeito. Miseravam. Sempre bota essa águia aqui em cima. Uhul! Tá aí, negada. Chegando quase a 50 mil. Problemas de trânsito geralmente sem cara acaba com a cidade. Tá chegando na metade disso, mas ainda temos armas para gastar contra o. Vem que contar que aqui agora é hora do rush, né? Todo mundo voltando do trabalho. É, a indústria a gente não quer subir o, a densidade Porque a gente não tem carro de bombeiro Isso aqui eu acho que eu falei no último no episódio que eu não gravei né? Só quando a gente tiver alguma faculdade ou aqui ou em outra cidade Pra liberar aquele carro de bombeiro que apaga os grandes incêndios aí. Começando a surgir os prédios tá ah, ficando bonita ah, caixa gigante que já veio do supermercado the big store tinha um atacadão aqui cara atacadão big box é um lado evoluiu. o outro nada que anda cara quer dizer que não há compradores compradores de classe média suficientes mais um aprimoramento Vamos botar logo O chafarizinho aqui Casa do prefeito Mega Master Power é, Mas agora Vamos dar uma revisada aqui Energia ok, água ok Esgoto Esgoto Tá puxando dos isso aqui Sobrepondo sua madrinha, que está sobrepondo Pronto. outra bomba. E pra onde você foi? Pronto, já colou lá. Show de bola! Esgoto lixo 200. Está sendo coletado muito pouco. Então precisamos de carros de coleta. É, a briga caminho de transporte babá não eu quero esse daqui que não aqui é o que que geraram que nada mas vamos ver que já gerou só, por enquanto só carvão aqui quase liberando mais uma aprovação ali a é doutor Vua, não tem interesse na verdade eu precisava definir mais um espaço residencial cara Festa e tal, eu passei aqui atrás. Aqui não, vou botar aqui pra frente então, espaço de festa. É, precisava de uma área mais. Ela tá subindo todo mundo na cidade, tá legal isso. Mas eu precisava de mais um setor residencial. Aqui, acho que aqui tem um limite aqui, né? Ah, já sumiu aqui, ó. Acho que com a densidade dos prédios subindo, aqui é todo mundo pau-braau. Aqui né? aqui tem a classe média, tá misturado, tá meio tema aí. Está tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Junto da universidade, aqui Isso aqui pode... é, imaginei. Que de alta densidade. Não, nada de bons ainda. Engraçado é isso. Ó. Você pode atravessar a cidade pela porra da autoestrada que tá tranquilaça. Mas os caras querem o que? Eu vim pela muvuca, né? eu quero passar pela muvuca ali do meio Eu poderia dar um, só que aí já ia voar a porra toda aqui Fazer um viaduto ali né? Quer que a gente vai colocar a parte mais michuruca da casa, a bandeirinha Coloca a bandeirinha é meu filho. Astei a bandeirinha. Ora. Já churrasqueirinha aqui na cara do prefeito, ainda bem. a bandeira do barril. O que é que temos? Nada, alarme falso. aqui gosta centro de convenção, eu, se eu não me engano é centro de rodeio, não sei o que lá É depois... É até uma fonte de renda legal, mas... Não sei, eu não, sinceramente eu não bolei um... Uma, uma especialização para essa cidade A gente pode até falar que é um erro, mas... Tá indo mais quase para educação né, porque eu estou pensando em colocar a faculdade e com isso você gera uma reciclagem alta. Pode pensar em produzir processador, que já cria uma renda para a cidade interessante. Fora que eu estou com limite positivo, estou né? com o saldo positivo, sem fazer nenhum grande esforço. Lembra? Não peguei nenhumzinho, nenhum empréstimo. Já estamos com 66 mil. É, a primeira densidade ainda não subiu. Eu acho, pessoal, que pra, essa, pra esse quinto episódio, a gente fecha com chave de ouro aqui. A balsa tá funcionando? Porra nenhuma, nada pra ninguém. É mais um elefante branco aqui, mas quando eu fizer outras cidades, acredito que isso melhore. Faculdade comunitária. Porra, vocês tem 500 vagas, 186 ontem, tá legal também. Aqui tá indo, ensino médio. Ele vai pedir ginásio mais pra frente aí. Só que aí eu dependo da resposta de vocês Não sei se vocês gostaram ah, Deixa eu ver o que é isso aqui Só antes de fechar o vídeo Pode ser uma opção também Mas deixa pra depois é, Eu dependo da, da, da resposta de vocês é, Com views, com likes, com inscrições Ver se vocês gostaram da série Se vocês gostarem A gente pode continuar nessa cidade Chegar aí até 100k De habitância está bem perto é, Ou para já começar uma nova com um design novo esse design aqui eu esperei alguns vídeos aqui essa parte central eu andei vendo alguns vídeos e peguei essa parte central e aí fui desenvolvendo a parte dela para poder melhorar esse, esse estilo de cidade sempre que eu faço dentro desse padrão de cruzar o x aqui pegar do centro da cidade desenhar a cidade sai legal e essa aqui foi um exemplo então essa é uma dica para vocês gastam um dinheiro um pouco no início começa devagar deixa o saldo positivo acumula um pouquinho vai devagarzinho que que dá eu gostei do resultado, foi um ente... ah, aprimoramento aqui, foi, a cidade ficou do meu agrado, a gente tá com a renda legal, eu, eu tô satisfeito. Então eu espero aí a resposta de vocês agora com, com views, com joinhas, isso tudo ajuda a gente pessoal, então façam aí, dê um cliquezinho aí no, nesse joinha, mostrem que vocês estão gostando. Rapdo próxima se tiver o próximo episódio, vamos colocar busão vamos ver se precisa colocar trilhos aí, bonde. vamos ter universidade, tem muita coisa para fazer ainda. Depende apenas da resposta de vocês aí. Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Fui.